Então esse aí já está no lugar que, infelizmente, é, é uma pena, mas vai ter que tirar ele daí. Eu vou colher Lógico, vai perder. Porque assim, a gente está perto das goiabas não dá muito valor. Quando está em casa, que vai no mercado, que vê o preço que custa o quilo, você quer sair correndo. Aí vai ter que tirar todos é, é, esses galinhos que cortando, é o que tira a vida da principal. É, que é que tira a força, né? Tira a força da principal. A minha, de vez em quando, meu cunhado vai lá, hum. pega ela e usa um pouquinho, porque ela não pode ficar muito tempo parada, né? Ah, tem, essa rata tem que ficar tá, sempre funcionando, né? já, já tá na hora, inclusive, de eu pegar ela, chamar meu cunhado para fazer ela funcionar tá um pouco. Nem, nem foi na frente de casa, lá no matinho, é? lá, para limpar. Ah, que dó. É... Não tá nem produzindo mais, hein? Não. Esse aí já tá... Vai deixar pelo menos aquele ali, eu acho, né? É, eu vou deixar onde... Um, tanto que ele foi. Ele nasceu o contrário por causa do sol. Esse aqui, ó, nasceu pro lado de lá, por causa do sol. Ó. Aí me buscando o sol. Eu acho que foi, pelo, pelo calo foi o primeiro, né? Eu vou dar uma desganhada nele. Oi? Ah, precisa, né? Falei pra você estar. Se eu errar para trás, meu pão tava lá embaixo. Olha que, ó. começou lá, desistiu. Ah, desistiu. <risos> É o pessoal, hoje em dia, para pegar no pesado, na roça é, também, tá meio é, complicado é, você vir é, pra cidade, né? É, Até pegar o, jeito, pegar o jeito, demora. Aqui é um desbaço também, mas essa daí vai ficar. Madalena, a correr, a Madalena <risos> e <ele me> deu. <risos> chegou aqui e esse pé de jurubeba tá sendo limpo, né? Ela deu uma porçãozinha boa, dá para matar pelo menos à vontade. É. Se tiver arroz e feijão de jurubeba, seu tu uhum. não precisa nem de carne, viu? Também pode, pode. Eu lá. Eu também e essa... É. Ela fica madura, ou você fica verde mesmo? é só verde, é verde. ela é verde? não amadurece não. O ponto dela é quando você vê que ela está bem graúda. Uhum. Aí é o ponto dela. Mas e a madalena faz, que que eu esse gosto aqui, demais disso daí. Mais ou menos aqui, um pouco é, já está mais ou menos no ponto já. Não sei mais do que isso aí. Pra... A ela é quase amarga. mesmo amarga assim. Amarga, né? ela é mais amarga ela que é o giló amarga. ainda. Só que o sabor que ela dá na comida também para quem gosta. Fora de sério, eu gosto demais. Eu não tinha visto que ela estava ela com fruto não, Bem? Hoje tem Bem, eu não vi que tava com fruta, não. Lá deve ter, né? A certeza que tem. O pessoal tá bem animado aqui. Olha o tanto que já fizeram. É, é meia-noite, é dia Mas, É Reginaldo, né? Esse é o Reginaldo ali que é o O, o, o trator aqui você é o... Me... Como é que é seu nome? Carlinhos. Carlinhos. O Carlinho tá ali na... no Ancinho ou Rastelo. <risos> Rastelado aí. Hum. E o seu Sebastião tá ali, ó. Pegou o Lageda, a parte do lajeiro, coitado. A parte mais ruim pegou, não tem pedra. se você tá lá prosseando, Seu Ayrton Aqui tá a Lívia A Lívia tá com vergonha Pensando na bonita dessa, tá com vergonha E eu tô aqui, pessoal Atrás das câmeras Da câmera Eu vou dando sua força moral Vai, pessoal, vocês conseguem Isso aí Sobra ali não, tá <risos> oh, na sobra. coisa boa, trabalhar debaixo da árvore. Faltou só água fresca, né? Ó. É o que faz O matinho alto ali mesmo. Tem chovido muito por aqui. Não a ponto de alagar, né? Graças a Deus. Mas... Foi muito bom para o mato, para as plantas, para todos a vegetação. Foi Iba, muito bom. Para a gente também, né? Para o ser humano foi muito bom. Foi tirar. Isso aí, ah Tem duas opções. Um, não, tem três opções. Você pode ensacar no lixo, né? Você pode queimar. Ou você pode deixar a terra é, consumir ele pra ele virar, do, virar uma compostagem. Você vai quebrar a enxada, rapaz. Eu querer arrancar isso aí é do, da jerubeba. Um toquinho da jerubeba ali, ó. ó a, Lívia, a Lívia pegou a enxada, nunca pegou a enxada na vida. Cuidado, hein? Vai bater na canela aí. Ela está achando que é um enxadão, mas não é. É uma enxada. Enxada é só dar para carper com dois lados. Ela é funda, ela não pega assim. É. Ponta é porque mexeu massa com ela, né? Eu nem sei. Ela só pega aqui, essa ponta e aqui. aqui Sim. Obrigado, ah, Felipe. Se não bater na canela. Não é, que você, não é que você bater assim não. <risos> assim, enxadão. É Sai daí de perto. É, só, só no cantinho, no meio não. Nos cantinhos ali nas pontinhas dela é. Uhum. É. É, Só que daí você tá cavando. Deixa ele, deixa ele fazer para você ver. Olha lá, ele vai fazer para você ver, ó. Só fica cantinho, assim, ó. meio dela não pega. Você passar do meio dela assim, ó. Tá, tá. tá baulado, né? Tem outro toquinho aí, Sebastião. Vai lá rastelar um pouco, Lívia. Vai lá rastelar um pouquinho. Aquele lá. Pede lá pro moço. Vai lá rastelar um pouquinho. Quer de concreto? Racelo? Olha lá o outro lá, ó. Olha lá, ó. Toma cuidado pra não bater na canela. Viu? Aí, racela ali onde ele ia. Mas não fica atrás da pessoa, senão você pode se acidentar. Vai mais pra lá. Vai mais pra lá. Pra lá. Espera aí, Cícero. Ó, a Lívia tá rastelando pela primeira vez na vida. É, não puxa ele, não. Você vai quebrar o rastelo. É desencabar. Rastela ali, ó. Ó. Ali, ó. Aí meu bem, onde você tá pisando? É, leva pra lá. Eu não quero dar uma força. Pra gravar, pra não falar que eu sou tão de suor. Não, o Fixal vai lá só. É um É. Ó. Olha. Pode bater na minha canela e perigoso que entra na canela. Esse é pesado, pô. É de ferro, né? O cabo de ferro. E depois não pode queimar, né? Mas tem que retirar, né? Não pode queimar. Porque a menos queimava tudo lá. É tudo a porra. Nem na cidade, né? mesmo Agora não pode mais. A Lívia Gostou de trabalhar com o rastelo, né, Lívia? Tá ajudando o um rapaz ali a amontoar, mas ó, tá vendo isso aí? Ó, tem que juntar tudo. Quer é que a vovó mostra é. pra você como é que faz? Hum. Eu tô tentar chantar pra lá. Olha lá como já tá. Hum. Mas tem que ficar longe de quem tá carpindo, viu? Bastante hum. mato. Tem bastante mato. Isso aqui não vai dar um buda pra caramba, né? É outra coisa, né? Vê, e não foi feito assim, muita coisa ainda, né? E já dá outra aparência, né? Aparência, né? É. é. Na hora que tiver preparado os canteiros mesmo, vai ficar bonito, hein? É, vai ficar bonito. Se tiver certinho organizado o canteiro. É. rastela aqui meu bem aqui ó esse daqui tá sem rastelar aqui, ó. É, não fica atrás de quem tá trabalhando, não você leva uma, uma acabada no nariz vou deixar você juntar aí, tá?